não é para quem está começando, né? É já uma tá. empresa sólida, consolidada. Tal então a proposta de valor é muito grande, é né? 30% disso. Você tá falando, né, de, de ganhos a mais de quase, quase um milhão. Ah, um tá, milhares. mas aí não é aumento, não é aumento de faturamento, é aumento do lucro. Perfeito. Mas aumento exemplo: se o cara fatura 5 milhões e tem um milhão e meio de lucro. tá?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 Aí depois você começa a levar isso para a parte mais escalável. Ok. Beleza? Compreendi. Fez uhum, uhum. sentido? Fez sim, fez sim. Obrigado. Então aí a gente vai trocando ideias e vai atualizando aí em função do, do avanço. Tá bom? Ok. Valeu, Edmilson. Obrigado, hein? Valeu, obrigado. Tamo junto. Então, seguindo aqui, galera.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 Por exemplo, escolher o projeto da Geleia Terapia, que eu adorei o nome, por sinal. Quantos o quantos Geleia Terapeutas você, terapeutas você conhece? Nenhum. É, então, na então, realidade, ó. é para é empreender com Geleia. Né? Sim, mas com, com a de, pegada de, da, da terapia, por detrás. Então, é, esse é o poder da especificidade. Você naturalmente vai ser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 implementei e cara, pude entender que durante eu poderia ficar meses aqui nessa mesma reflexão travado e simplesmente por ter ido botado a cara e jogado ali, é, o Cadu até usou ah, o termo fogueira foi o um termo legal que ele falou, que eu falei, cara, vamos usar esse termo aí. Fogueira de ouro é, mas... fogueira de ouro, isso eu tô na, tô na, tô tô na categoria tá... dele, né?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 Vai atualizando a gente aí, ao longo do caminho. Obrigada. Tá Obrigadinha, <risos> valeu mesmo. Valeu, Laida. Beijo. Boa noite. Então, seguindo aqui, galera, acho que vai dar para fazer mais uma... Deixa eu ver... Ó, João Tambor. João Tambor eu vi na área aí, não sei se ainda está. João, tá na área? Talvez tenha saído... Vejo... É, acho que infelizmente saiu. Então, galera, vamos fazer o seguinte. Vou abrir aqui para... É, três perguntas, tá? Para quem levantar a mão. Para a gente não passar muito do horário. Domingozinho, né? Todo mundo acordando aí. De boa, amanhã. Então, vou, vou permitir... ó é, Gleidiane, não sei se já estava com a mão levantada antes ou é, é, foi foi coincidência ou não, mas se for aí pode falar, Camila, Eric e, e o Alexander Martins levantou aí, né? não foi na reação, mas está com a mão levantada, então vou, deixa eu ver se dá para levantar sua mão aí, não, é, bota, só bota ali nas reações, Alexander, que aí você fica na ordem direitinho. Então, Gleidiane, você quer perguntar? Oh, só está no mudo, tá? Eu não estou te ouvindo. Agora está ouvindo? Boa noite. Sim, boa noite. O rapaz ia falar primeiro? Pode deixar ele perguntar primeiro, interromper não, não. sem querer. Lá. Vai lá, sua mão estava ah. levantada antes. Eu estou na dúvida, Ian, é o seguinte. Eu estou fazendo um outro curso né, de marketing digital de um ano e tem vários módulos lá né, de marketing digital. Você trabalhar com Instagram, você trabalhar com muita coisa aprender a fazer vídeo aprender a fazer coisa e eu ia pelo e-book só que você postou lá que o e-book não é não não seria bom começar pelo e-book a minha dúvida é o meu projeto é de vendas vendas online e é de vai pegar a gente menor empresário até o grande empresário eu já trabalho com isso já tem um bom tempo já deu um bom resultado e eu não sei se pode ser que aconteça de novo. Por causa da pandemia, o né, comércio fechar. E isso ia ajudar, ia ajudar as pessoas que têm um comércio pequeno e grandes empresas a trabalhar online. Né? Esse projeto meu. Eu sou CLT, eu ia apresentar o projeto para a empresa, mas acabei desistindo, porque eu não estou vendo a oportunidade de eu crescer na empresa, porque eu não tenho faculdade, já estou acima dos 40 anos de idade. E... Pensei em fazer esse projeto. A minha dúvida é, você falou que pelo e-book não seria bom a gente começar. Eu estava pensando pelo curso online. Né? Já fiz vídeo com os produtos da empresa, já me expus. Tive um comentário negativo no, no, no, no vídeo. Aí, A crítica, né? sempre tem uma pessoa que vai lá, te conhece, fala mal e coisa... Não dá importância, não respondi, fiquei na minha, passou, continua bem, continua bem do mesmo jeito, com as minhas postagens, só cortei o vídeo, né? Eu faço postagem direto todos os dias, acabei me estressando um pouco com isso, porque quando você falou trabalhar quatro horas e não ficar escravo das redes sociais, eu falei, nossa, isso aí é que eu estou precisando, porque é... Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, domingo é domingo, domingo é domingo, segunda é domingo. Então, me estressou muito, fisicamente psicologicamente. Então, eu falei assim, não, vou partir por conta própria já, já, não... esse negócio de trabalho de CLT não tá dando mais, entendeu? Eu queria uma ajuda de você nesse ponto. Eu começo pelo e-book, aqui fala que tem a Hotmart, né, aquela menina citou. Ou eu vou para o curso online. Só que eu não estou querendo muito aparecer no curso online. Tem alguma forma de eu fazer esse trabalho sem ser o curso online, sem eu aparecer? lá show de bola, Lidiane. É, obrigado por compartilhar. O que, que eu percebi quando você falou eu ajudo desde pequenos a grandes empresários é, terem bons resultados? Isso tudo está muito genérico, né? E é para muita gente. Quando você ajuda pequenos empresários, até grandes empresários. Quando você ajuda todo mundo, você não ajuda muito profundamente ninguém, tá? E por isso é o desafio da especificidade. Você pode ajudar, sim, todo mundo, tá? Só que é legal você fazer escolhas no início para que você possa se aprofundar e ser mais específica na hora de trabalhar a transformação, a trabalhar os benefícios, né? a solução que você vai oferecer, independente do formato. Tá? Esse é um primeiro ponto legal para você pensar. Segundo ponto sobre o formato, e-book pode funcionar, mas só que para você ter uma renda que te dê liberdade financeira ou que te, te dê um sustento legal para você largar a CLT ou para fazer em paralelo é, e, e te dar mais liberdade, você vai precisar vender muito e-book. É um volume muito grande, porque você vai vender o e-book por 20, 30, 50, 60 reais, acima disso é difícil vender o um e-book, né? Então, você vai precisar de muito volume. Já outros formatos, você pode ter um valor percebido maior e as pessoas podem investir mais. Cursos, as pessoas investem 300, 500, 1.000, até 3.000 reais. Né? Rola aí muito dentro do mercado, você mais vê. E as mentorias, que são as consultorias, mentorias, essa troca mais imersiva, que é para mim a melhor forma de começar. Por quê? você ainda tem muitas questões para você validar, aprender, você já tem, talvez, ajudado muita gente, muitos empresários, tal, ou na sua empresa, só que para esse novo movimento que você está fazendo, você já vem criando conteúdo, mas eu não sei quantas pessoas você já realmente transformou, quantos negócios ou empresários você já transformou. Então, é a partir daí que você ainda precisa ter alguns aprendizados para depois você escolher um formato mais escalável, tipo um e-book, um curso onde você possa gravar as aulas tal. e tal. E não necessariamente você precisa aparecer, tá? É, existem cursos onde você só, só precisa mostrar o slide e não precisa mostrar o seu rosto, ou mostrar um mapa mental, e você só vai guiando através da voz. né? Se você é, tem uma a questão de se expor né? o seu vídeo e tal é algo que te tira um pouco de desconforto, tem formatos onde você não precisa necessariamente estar lá né falando né? cenário, aquela coisa você pode compartilhar e pode funcionar também tá Então acho que são caminhos que você pode explorar aí fez sentido. isso faz sentido. É porque eu já atingi um público muito grande já. A minhas postagem eu trabalho com o estado de São Paulo, Rio, Minas Gerais e o sul da Bahia. Então, assim, é uma visualização bem grande. Então, assim, essa ideia eu estava querendo passar para frente, que algumas pessoas que já sabem que eu trabalho com isso estão pegando essa ideia e já pondo em prática, entendeu? Mas não tem, assim, o público que eu tenho. Entendeu? Tem um público muito grande. Eu atingo um dia de venda para minha empresa, postando os produtos para eles, uma faixa de um milhão, um milhão e meio, entendeu? Bom. Nessa faixa aí. Então, Bom. por isso que eu estou tendo essa dúvida com você, porque eu não sei se eu começo pelo e-book ou se eu vou pelo curso online. Então nesse sentido eu acho que tudo que eu conversei com a Laila aqui antes né, sobre você entregar isso ao vivo tal pode funcionar bem porque você já vai ter um volume né, orgânico se você consegue atingir aí um milhão de pessoas né, sem dúvida você vai ter um volume legal para entregar aí então eu faria uma entrega de um, um curso ao vivo e a partir desse, desse primeiro essa primeira entrega você vai ter um monte de aprendizado daí vai ficar mais fácil botar isso tudo gravado tal na Hotmart. E aí você pode trabalhar o e-book apenas como uma ferramenta de aumento de lucro, onde você pode oferecer logo após a compra do curso, ou como order bump, né? que é aquela compra casada. É, o curso é R$300, mas com o e-book agora você pode levar por 15 reais. E aí a pessoa leva o curso mais o e-book. Então acho que pode ser um caminho legal para ti. Tá bom? Eu estou com ele todo na cabeça, mas não coloquei em prática ainda. Eu estou estudando outro curso, né? vendo mais coisas que eu posso agregar né? para melhorar mais o produto, para me oferecer melhor outras, outros, outros, outras formas né? para poder entrar com uma coisa bem assim que agrade né? ao, ao público e também ajude bastante. Perfeito. Vai atualizando a gente, então. Tá bom? Obrigado tá por bom. compartilhar, hein? Obrigado. Tchau, tchau. Fala, Camila, pode seguir. Estão me ouvindo? Perfeito. Tá bom o som? Sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ian. Mais noite. uma foto. Ó. Seu mestre. Ah, meta, obrigado. Boa do... <risos> noite. Então, você bem... Sim, também tá... objetiva. É... A minha dificuldade está sendo em relação ao avatar.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 Falei, cara, esse, esse homem aí, meu, falou a minha língua, né? Eu quero esse curso. Então, assim, e é, a didática é muito boa, porque tem teoria e prática, e eu aprendo muito assim. É, eu tô me desafiando, né? Eu tô me jogando na fogueira. Então, eu fiz uma live essa semana, que eu fui convidada por corretoras aqui da minha cidade. É, amaram, acharam muito legal dicas de falar em vídeo, para vender, inclusive. Fiz uma aula ontem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 Muito então, gratidão, muito sucesso. E, pessoal, vale muito a pena o curso, viu? Vamos Valeu, que querida. vamos. Obrigado, Camila. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Tamo junto e quero muito Valeu. ver esse projeto voando aí, hein? Valeu. Gratidão. Show de bola. Então, Eric já não quer falar ou quer falar? Não entendi. Sim, sim. sim show de bola. Então, vai lá. Beleza.